Recentemente no Minecraft Utopia, o banco da cidade foi roubado e com isso toda a cidade mudou, trancaram os bancos, as lojas pararam de ter novidades e a gente parou de receber salário. Tem polícia por toda parte, mas eles não fazem nada e o pessoal começou a pegar a cidade e fazer o que eles bem entendem, colocando cartazes, abrindo lojas ilegais e muito mais. E antes que isso piore, eu decidi pegar isso tudo e resolver com as minhas próprias mãos. Então eu me equipei, me tornei mais forte com uma espada melhor, com uma armadura melhor e hoje eu vou me tornar o verdadeiro dono dessa cidade de Minecraft e eu vou proteger ela até que tudo volte normal. Então se você quer saber como fazer isso é muito importante que veja vídeo até o final e deixa o gostei. Atenção a todos. Eu tenho um comunicado ultra importante. Bom dia, gente. Tudo bom? <risos> como que vocês estão? Tudo bem? Só os de verdade respondem. Sejam todos muito bem vindos a mais um dia da nossa amada Minecraft Utopia. Por sinal, tá frito até de blusa. Como, como é que tá aí? Bom, hoje eu, lá JPVP, tenho muitas coisas para fazer na realidade eu tenho coisas para resolver. Só que antes de ir para a cidade, meio que isso aqui aconteceu. Mano, o que o Apu tá bizoiando com o meu policial Já é meu, meu poderei me apoderei. LG, peraí, esse cara aqui tá rondando na tua casa, mano. Eu sei, porque eu não sei, mas eu sei, eu não gosto dele. LG, que que você andou aprontando servidor doido? Literalmente nada, nada, né? Então por que que tem um cara da SWAT em frente à tua casa do Gustavo Lima? Na frente do seu castelo de Lego tinha um Exército. mas não era sua arte, mano. Isso é muito era pior. Era né? pior, Eu nem sei o que era aquilo. LG, o que que você mas... andou aprontando, um LG? Ah, pô. não sei se é isso, mas eu tenho isso. Que isso? Ah, pô. é simplesmente uma espada de dano infinito. Duvida que tu morre um ver, tapinha, ver. duvida? Tu morre um tapinha, quer ver? Tá, deu meio coração, LG. ela tá fraca ainda. Olha, Ai, olha aí. <risos> é é aquela não né? evoluía, coitada. Nossa, ela é bonita, caraca. Hum, 16 mortes? Caraca, você já derrotou 16 pessoas. Não, é 16 mobs, cara. isso que é o melhor de tudo. Mas pera aí, Gê. o dano dela é 5, doido. Então, mas se eu matar 16 mobs, você vê aí danos e um bônus, né? Quanto mais mobs eu matar, mais acumula. Só que o único problema dessa espada é ah, a durabilidade, bora, tá ligado? É, eu tô correndo atrás de um esqueminha ah, pra melhorar a durabilidade dela. Aí ela vai ficar, teoricamente, é te te te te infinita. Tudo pra testar tua espada. Uh, vamos ver se acontece alguma coisa. Vai, defende aí. Vai. Peguei fogo. Por que eu peguei fogo? Peraí, quando você, você pega fogo ou dá algum efeito em você? Porque você tá saindo um monte de partícula. Deixa eu ver. Não, é, é, pra mim não tá sendo nada. Eu só tô pegando fogo mesmo. É que não, eu tô pra eu mim. você muito... tá partícula, mano. Como se tivesse estivesse com resistência. Ah, eu tô com resistência ao fogo. Peraí, ah, peraí, peraí. Pera, troca, troca, troca, troca, troca. Pega aí. Vai. Pra mim, você não tá saindo partícula. Então é você mesmo, é usar os amuletos muito é doidos é que, é que, é que você tem. Ô, é mas oh, diz aí, o que, que você achou, mano? Pô, eu achei bem pânico. Como você conseguiu esse bagulho aí, Zé? Então, <coughs> digamos que foi presente. Interessante. Viu? Oh, pô, rapidão, uma coisa ah. aqui. É, como você percebeu, a minha espada, ela pode ser muito boa. Ela ainda não é boa. O que tá me ferrando com ela é o seguinte: eu não tenho nenhuma mob farm nem nada do tipo bom. Tu sabe algum esqueminha para pegar o mob spawner ou para fazer alguma mob farm boa? Mano, para pegar mob spawner? Então, eu tenho um de creep. Ela é, tipo assim, é muito fraco Porque é um spawner bem medíocre Mas dá pra você pegar com as caixas de papelão, velho Dá pra você empacotar o spawner e trazer ele pra casa eu, eu tava achando que tinha algum encantamento especial Alguma maracutaia doida Mas uma simples caixinha de papelão que vale um cobre Pega o spawner Exatamente, dá pra pegar Sério? <risos> é, é Ó, oh, pai, eu... Não dá pra pegar é, nada, ele não dá igual. pra pegar nada, dá pra pegar nada. Por sinal, tem uma pessoa aparecendo na minha base toda noite. Na sua também? Parecida como? <risos> tipo um policial? Não. Tá, pera, eu só. Eu só você sabe disso, tá bom? Ah. Lembra aquele cara que tava na loja de TNT? Estranho, sim. olhando tudo? Sim, sim, sim. Ele apareceu na minha base. Ué, por quê? Sei lá, ele apareceu e veio falar comigo. E ele até revelou o nome dele. Qual o nome dele? Duque. Duque? Com K. Ué, mas e aí? Será que é por isso que esse cara tá nessa casa, não, doido? Não, porque ele apareceu antes. Tá, e... Apo, outro a gente conversa. Obrigado pela dica do Spawner, mano. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Isso foi estranho, estranho demais. O Uma tava estranho, só que percebi. De qualquer forma, vamos continuar nossa jornada de ontem para cá. Como vocês podem ver, a cidade tá meio que um caos e eu tenho um plano para resolver isso. O um plano dos bolsos, por sinal. Ó a Biel ali, uma espadada nele, só para ver o que acontece. Eu vou botar meu arco na mão e você correndo. Pra quem não tá ligado, eu consegui esse arco aqui ontem. E esse arco, quando eu coloco na mão, como dá pra ver, eu fico bem mais rápido. De uma forma surreal. E quando eu tiro ele da mão, a volta normal, o Biel me seguiu e jogou um Ué, tá estranho. De qualquer forma, como eu falei anteriormente, hoje o nosso objetivo é dar um fim nessa loucura que tá a cidade. Para ser honesto, o meu plano hoje é dominar essa cidade. Mas assim, tipo, não essa cidade é minha ou oh, sim. Na realidade, eu só quero resolver os problemas dela, porque para quem não tá ligado, o banco da cidade parou de cuidar dela. A cidade está trancada, trancada não, mas vocês entenderam, né? Mas antes de qualquer coisa, vocês estão comentando nos vídeos. Vocês estão chegando em mim e falando assim. Olá, Jota, olá, Jota, olá, Jota. Tu tá ganhando dinheiro para arrumar todas as suas da cidade. Literalmente todas de todo mundo. E a sua rua é uma porcaria de terra. Desculpa, gente. <risos> Vamos, vamos arrumar, vamos arrumar esse negócio agora, vamos. Eu, eu não havia arrumado a rua da minha casa ainda, por causa que eu não sei como eu quero fazer ela. Levando em conta que eu troquei de base para essa basezinha pequenininha. Eu não sabia como fazer uma rua altura, uma rua legal. Mas já que vocês querem porque querem uma rua para ontem, eu vou fazer a rua, eu vou fazer a rua daqui até a cidade a ponte eu não vou reformar ainda porque ainda não me decidi como fazer ela mas vamos fazer isso né deixa eu pegar minha mochilita aqui ó mano olha que da hora a gente aumentou o tamanho da nossa mochila tá bem mais da hora agora e cabe mais itens consequentemente né vamos pegar a sapá que a gente tem aqui ó sar -polissa. e o legal dessa pá é que ela tem um poderzinho especial ela cava muito muito mesmo né <risos> vamos cavar tudo aqui então Prontinho, era, era isso que vocês queriam? Que eu fizesse todo o caminho? Ó, agora a gente pega tudo que tá aqui e tá lá. Agora nosso caminho não é mais de barro, é de buraco de terra. Não é zoeira, relaxa, não vou deixar minha rua assim, não. Vamos fazer uma timelapse, deixando rua bonita. Enquanto rola essa timelapse, queria falar do anunciante, gente. Não tem anunciante, então é eu se, se inscreva no canal, por favor. Vamos, estamos vamo, chegando no milhão, gente, se Inscreve lá. Tá bom, eu tava pensando aqui, já que a gente quer basicamente controlar a cidade, mas é, digamos que eu não quero pegar a cidade para mim. Eu só quero deixar a cidade mais protegida e segura, enquanto banco tá fechado, eu tenho que pensar em algumas coisas. Então, primeiro de tudo, vamos pegar um livro, uma pe... Ué, bolsa de tinta. Tá, vamos atrás de alguns itens primeiro. Pera aí, às vezes eu esqueço que eu posso simplesmente nadar no ar. Essa boia é muito legal. Temos aqui uma pena e se a gente continuar nadando no ar pra lá, eu acredito que a gente vai Opa. que a gente vai conseguir bolsa de tinta. Mano, que lago da hora. O uh, último ali, vamos nadar até lá, nadar fora da água, obviamente, né? <risos> Vem pra cá. Foi, ó, oh, sobrou até uma. Tá, agora a gente volta pra casa. Pronto, fazemos um livro com pena. Agora, vamos aqui. Planos de melhoria para a cidade de Utopia. Vamos pegar nossa motoca. E ó, oh, oh, nossa estradinha nova tá pânico aqui, ó. Oh. Aqui, ó, oh, só nas direção maneira Tem que fazer, deixar mais legal essa subida aqui, mas tá bom já. Deixa eu estacionar na minha loja aqui no Duplicaminérios. Aliás, oi E vamos dar uma olhada em tudo o que vai acontecer. Bom, primeira coisa que eu notei é que só a minha loja tem câmera de segurança. Então, vamos anotar aqui. Câmeras em todos os lugares. Tem um. Aqui já tem, né? Então, 2, 3, 4, 5, 6 com o banco e 7 com a loja de artefatos. Então, vamos fazer um pouco mais. nove câmeras. Uma coisa que eu também notei é que não tem placa indicando onde fica cada local. Então, indicadores de caminho. Uh, eu acho que isso aqui é trabalho meu, mas mesmo assim eu já vou anotar de qualquer jeito. acabar as suas. Porque já que agora a cidade é minha, me dá mais motivo ainda pra eu terminar as suas, né? E o que mais? Ó, não é todo local que é iluminado da cidade. Iluminar tudo. Eu acho que também remover esses cartazes para uma outra ideia que eu tenho e acabar com essa loja de bedrock. então cuidar dos cartazes e loja bedrock. Eu escrevi cartaz certo não sei. Tá com isso eu acho que dá para considerar que a nossa lista de planos está concluída para você que não tá ligado na gente é só escrever. Tem que fazer aliás uma coisa que eu queria falar é que basicamente essa semana lá no Twitter eu e todos os meninos da irmandade colocamos hashtag irmandade no nosso nome Ó, mais ou menos assim. Tá ligado eu desafio todos vocês Ó, inclusive você aí Ana a colocarem a hashtag irmandade no nome de vocês em todos os lugares, só que é de verdade vai fazer isso, de qualquer forma nossa rua tá pânico e vamos colocar as mão na obra mão na obra, a mão na massa mão na massa, na obra, não sei o que importa é que a gente vai fazer isso, bom, dando uma pesquisada aqui no mod das câmeras e tudo mais né, pra fazer a câmera de segurança é até que é bem de boas, a gente gasta ferro graveto, bloco de redstone reforçado e vidro, a gente tem tudo não tudo necessariamente, falta o bloco de redstone e o vidro, ó, eu ia pesquisar pra fazer mais, só que eu olhei aqui e eu tenho algumas câmeras. Porém, a gente falou que precisa de nove, né? Eu tenho seis. Então, vou mostrar mesmo assim. Eu vou precisar de redstone. Vou fazer, então... Era nove câmeras, né? Três blocos. E três bloquinhos de vidro. Eu pego essa ferramenta aqui, que ela é uma ferramenta única minha, que ela deixa os blocos reforçados e coloco aqui. Prontinho. Agora, basicamente, esse bloco aqui é indestrutível. Até pra mim. Será que esse bloco de redstone reforçado, ele emite redstone mesmo? ó oh, funciona? De qualquer forma, eu tenho esse bloco aqui que parece um cordão de pizza e eu consigo remover o que eu coloquei com ele então pronto. Agora a gente fez as câmeras e belezinha. Então a primeira parte do nosso plano está começando a sair do papel. A gente vai espalhar várias câmeras para a cidade para a gente poder saber tudo o que está acontecendo. Oi, Poki. dá licença. Eu vou esconder uma câmera aqui na loja da Poki. Ó, Poki, tô botando a câmera aqui, literalmente por segurança, porque a galera tá meio louca na cidade. tô espalhando cartaz, zoando tudo. Então é só para proteção, pode ficar tranquila. Então primeiro local, confere para essa praça. A minha câmera ali já funciona. Então vamos colocar uma aqui perto dos correios, uma aqui, porque ela consegue olhar toda essa área gigantesca. Olha só gente olha a área que eu consigo ver com essa única câmera. É muita coisa. E eu vou colocar uma aqui dentro do Correios do Jaiminho, não é o Jaiminho? Pronto. Agora eu preciso de uma que funcione pra loja criativa, só que eu não sei se o hacker vai deixar colocar uma câmera lá pra loja criativa. Eu acho que real não é uma boa colocar por conta do hacker. Então eu vou deixar aqui, olha a gente olha a loja criativa daqui, entendeu? Porque pra quem não tá ligado, quem trabalha na loja criativa é o hacker. E ele hackeou as câmeras do banco pra mim. Então eu não sei até eu posso confiar nele, vou escolher Esconder uma câmera aqui, ó. Com ela, eu consigo olhar um pouco da loja criativa escondido, mas não consigo olhar a delegacia, né? Então essa câmera não vai servir. Para delegacia, eu vou ter que colocar uma câmera realmente na delegacia. O problema é que eu não tenho muito bem aonde esconder. Então eu vou colocar aqui dentro, né? Bom, vamos, né? Ah, aqui já tá cheio de câmeras. Bom, de qualquer forma, né? Ô, ô, ô, ô, Jenny, tudo bom? Nós estamos tá trabalhando aqui hoje, ó, para fazer o um reparo das câmeras para melhorar a segurança da cidade, tá bom? Não precisa se preocupar, não. Eu não consigo porque essa câmera não foi o que coloquei. Ó, nós vamos ter que adicionar. Mais uma câmera aqui, tá bom, Jenny? Não se preocupa, não. Deixa eu ver se funcionou. Pronto. Ninguém, ninguém, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Vamos embora vamos embora, vamos embora, vamos embora. O que é aquilo? Olha só, tiraram aquela loja ilegal, colocaram um policial e colocaram uma câmera. Meu Deus, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Uma câmera aqui. Ah, não, ela é boa, ela pega mais um espaço bom. Boa. Outra aqui. Nossa, aqui funciona zaço. Enquanto ninguém suspeitar, tudo certo, né? Eu vou passei o guarda, tô em serviço da cidade aqui, hein? E a última, na loja da bruxa. Oi, bruxa, tudo bom? Então, tô colocando essas câmeras aqui, ó. Só porque eu tô trabalhando na segurança da cidade e faço parte da cidade. E esse negócio aqui é pelo bem de todos, tá bom? Pode ficar tranquila que eu não vou fazer nada de mal, tá? É, é, é isso. Que acabei de perceber que o jeito que eu falei com ela foi o jeito mais suspeito do mundo. Realmente, eu acho que ela vai criar dúvidas sobre mim. É, Basicamente, eu não sou bom em me expressar, né? Mas tá tudo bem. Então, câmeras já foi. Foram agora a gente precisa de indicadores de caminho. Tá, isso é até que fácil. Eu só preciso pegar, por exemplo, placa e colocar na nossa bancada de trabalho que vai dar essas placas de sinalização. Tá, vamos fazer algumas. Tá bom, a primeira eu vou colocar aqui casa do Lajota. A segunda aqui, cidade de Utopia. Boa, até que tá funcionando, né? Base do Deletim e ali em cima o centro de Utopia. Boa, um brilho, é o lugar mais prático viver na cidade. Pra cá é o Pedro que tem algumas lojas e pra cá é o banco e outras lojas. Loja TNT e Pedrux e lojas. Acho que eu não preciso colocar uma placa avisando que aqui é o correio. Né? casa do Pedrux. delegacia e loja. É a loja do criativo, mas ele não tem como colocar nessa placa aqui. Então, delegacia e loja. Base do Harz, que é para cá o caminho da base do Harz <risos> funcionando, né? Loja de artefatos e Bial e Carlinhos. Base do Bial e base do Carlinhos, que é para cá as duas. O Carlinhos só tem esse caminho para a base dele, né? É O único caminho para a base do Carlinhos é pela base do Bial. Interessante. E a base do Abu é a única que não tem um caminho para a cidade até ela, né? Depois eu vou falar com ele sobre. Ué, pareceu mais uma. Acho que tinha bugado uma placa, sobrou uma no meu inventário. Bom, de qualquer forma, agora a gente precisa acabar as ruas. Olhando o mapa da cidade, basicamente a única rua que falta dentro da cidade é a que sai do carteiro até a delegacia. E a parte boa é que ela já tem o caminho, é só colocar pedra. Tá, isso aqui vai ser de boa, vai ser num estralar de dedos. Olha, eu vou ser honesto e dizer que ficou pânico, hum. Ficou legal. Eu ainda quero melhorar esses postes. Eles só estão marcando por enquanto. Eu posso fazer luzes como esse daqui depois, mas cara, de verdade, para mim já melhorou muito. Olha como a cidade está mais viva, com uma cara mais bonita. Assim, você vai para os locais e você sente que é realmente uma cidade. Eu fiz até a entrada para estacionamento da delegacia aqui. ó, Mano, ficou show demais. Eu adorei. Então acabaram as suas confere. Agora eu tenho duas tarefas, uma que é iluminar tudo que por enquanto eu vou deixar para amanhã e a outra que é cuidar dos cartazes da bedrock dos cartazes. E da Bedrock, Rock, né? Na realidade, ali errado, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou vir aqui na loja de Bedrock, pegar dois contos, um papel e colocar meu nome como pagamento. LGJ duas bedrock. Ó, oh, tem um funil aqui. para onde que ele vai, será? Aí quando a pessoa me pagar as bedrocks, eu simplesmente vou tampar a loja. Sim, eu vou tampar a loja. A gente vai acabar com ela, já que eu não consigo quebrar bedrock, eu posso acabar com ela. Agora eu tenho que cuidar dos cartazes. Para isso, eu tenho um plano. Vou vir aqui na loja da Poc, comprar um pack de papel, vou vir na nossa câmera e vou carregar uma imagem do meu computador. Prontinho, novo dono da cidade. Lá JPVP, eu fiz muitas. Meu plano é remover todos os portas retratos do Pedro e colocar essa imagem. Pega minha boia de flamingo aqui para poder voar, né? Prontinho. parte boa de eu ter essa boia de flamingo aqui vai ser fácil assim voar para remover daquelas ali. Tá lá. E assim eu vou indo trocando todos. Esse daqui. Esse daqui. Esse daqui. Esse outro daqui. A nossa vida tá mais simples. é uma tá vida de lajota cartazes, né? Lajota cartazes. Lajota cartazes. Dominando a cidade. Mais um para cá. Outro para cá. Pra cá, pra cá, pra cá, foi. Já esses daqui que estão na loja do House, na realidade, eu só vou tirar eles. Eu não vejo sentido porque coloquei isso aqui na loja do House e só atrapalhou a loja do menino, mano. De -de -de Deixa o cara vender. <risos> Pronto, agora o nosso próximo passo é ir até o correio. Nossa, é muito estranho ficar voando assim, né? Não parece? E entregar esse cartaz pra todo mundo. Então, um pra você, um pra você. Um mim Também, porque não? Um para você, um para você, para você, um para você, toma mais um. Vai mais um, toma mais um, toma mais um, mais um, mais um, mais um e mais um para mim também. Pronto, utilizamos todos. E agora a gente só precisa armar um plano para gente pegar a pessoa que é a dona da loja da Bad Rock. E basicamente, eu acho que já dá para considerar que eu sou dona da cidade. Eu quero ver alguém vir tirar satisfação comigo. E eu vou deixar lá nos trinques. Vocês vão ver.